Olá pessoal boa noite a todas e todos é uma alegria a gente começar mais uma trilha essa semana a trilha da criatividade a trilha 3 do curso aprendizagem cria colaborativa com tecnologias digitais que é uma iniciativa do projeto tutorar e esse projeto ele recebe o apoio da agência digital agência de educação digital e à distância a GeAD da Ufms se você Tá começando por aqui, ainda não me conhece, eu sou a professora Daiane, sou coordenadora do projeto, estou aqui uniformizada hoje com a camiseta do nosso projeto e quero dar as boas-vindas, dizer que a gente está à disposição para ajudá-los nessa trilha formativa, é, as lives são abertas para o público em geral, é, então, eu quero saber de onde você está nos assistindo, se você puder escrever aí no chat. É, estamos transmitindo ao vivo no Facebook e também no YouTube. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a professora Miriam. Miriam, seja bem-vinda. Antes de tudo, quero agradecer por você ter aceito o convite de compartilhar com a gente aqui na trilha sobre a criatividade. Vou passar para você se apresentar. Está ótimo, Daiane. Obrigada. Daiane, muito, um prazer enorme, muito bom estar aqui compartilhando com vocês né, nesse projeto tutorar que fazem uma discussão incrível a respeito da criatividade, da colaboração no uso das tecnologias na educação. Então, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade e eu espero que esse nosso encontro seja um encontro criativo, um encontro onde a gente faça trocas importantes e significativas, que o pessoal que está aí assistindo, acompanhando a gente, participe bastante. Né, faça sugestões, perguntas, comentários e a gente vai estar aqui fazendo essa troca, é, aprendendo juntos, né, que é essa a nossa perspectiva. No momento em que a gente está utilizando tantas tecnologias e sendo desafiado para usar a criatividade, para inovar, a colaboração é uma aliada e tem ajudado muito a gente às vezes, sair das saias justas que a gente se encontra para dar conta das nossas aulas, dos nossos desafios, né? Então, é, o objetivo é esse, da gente conversar, da gente fazer uma troca de experiências, uma troca de saberes e aprender juntos. Bom, então, é, eu vou me apresentar deixa eu rapidamente. Só, deixa eu só é? Com, é, trazer um pouquinho do histórico das trilhas, já que você falou de colaboração. a gente começou com a trilha 1, sobre empatia, a trilha 2 sobre colaboração e a trilha 3 é a trilha da criatividade. Então, está tudo conectado, né? E nunca a gente precisou tanto de criatividade como a gente está prestando agora. E a gente precisa Exatamente. muito aprender a exercitar, a resgatar a nossa criatividade, né? Quem está lá no curso, a gente organizou material super bacana e umas atividades que vão ajudar a gente a enxergar um pouquinho... Onde foi que a gente deixou a nossa criatividade, né? Acho que ficou lá no jardim de infância mesmo, como diz o Mitchell Hesnick. E deixa eu só dar o nome aqui para o pessoal. É, tem gente aqui de Campo Grande, de Ponta Porã, de Aparecida do Taboado. tem da UEG de Goianésia, tem gente de todo lugar aqui. Muito legal. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Vai ser muito bom. E realmente vai ser um momento de, de troca e de aprender junto. Que coisa boa. Bom saber que tem é, pessoas de vários lugares, né? Conectados, a gente juntos nesse momento. Agora a gente não tem mais... Distâncias, não tem mais barreiras, né? Então a gente está muito mais próximo e tem essa perspectiva de, de troca, de partilha, de colaboração. E essa, a internet e esses aplicativos e, e tudo que a gente pode utilizar que estão no nosso serviço, nos, nos ajudam e nos auxiliam nesse processo, né? De troca, de da gente poder colaborar. É eu vou me apresentar, vou fazer uma, uma apresentação rápida, eu acho que nessa dinâmica que a gente funciona hoje em dia de currículos muito extensos, a, a gente acaba cansando um pouquinho né, de, de tantas certificações e, e às vezes a gente deixa de lado um pouquinho o ser humano que está por trás de todo esse processo, né? Então eu gosto sempre de me apresentar dizendo que eu sou a filha da Dona Armênia e a mãe da Juliana, né? porque me traz, me coloca num lugar confortável com as duas mulheres mais importantes da minha vida, né? minha mãe e minha filha é, e me, me dá um calorzinho no coração, me esquenta o coração e me fazem me sentir mais, mais acolhida, né? principalmente nesse momento... Porque às vezes a gente está distante de todo mundo pela necessidade de é, se proteger e proteger a quem a gente ama também, né? Então é, acho que a primeira característica que me, me traz, assim, que me, me remete ao que eu sou é isso, né? Sou filha da dona Armênia e mãe da Juliana. Eu também sou, na minha trajetória formativa, é, pedagoga, né? minha formação de base é pedagogia. Fiz mestrado em Educação, com ênfase em Tecnologias Educativas, e fiz doutorado recentemente em Educação também, é, discutindo Tecnologias Digitais, formação de professores, práticas educativas, e com foco na linguagem de programação Scratch. Né? Então esse foi o meu objeto de trabalho, e, e foi assim a minha última experiência com a formação de professores em larga escala e foi uma experiência que me trouxe muita, muitos saberes, muitas aprendizagens e sobre a qual eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. É, também sobre a minha trajetória formativa no momento, além de dar aula, né, ser professora docente do, do campus de Ponta Porã, no curso de pedagogia, é, eu também estou como chefe da Secretaria de Inovação das Licenciaturas. É uma secretaria nova da UFMS e a gente tem como missão, uma missão é, que nos, nos honra, nos enche de prazer, mas também nos desafia é, a trazer né, essa vertente de inovação, de uso das tecnologias, de interdisciplinaridade e de conexão entre as diferentes licenciaturas na instituição. Bom, então é um pouco isso que eu ando fazendo profissionalmente, além de pesquisar na área de EAD, pesquisar na área das tecnologias. É, gosto muito de mídias digitais e gosto muito de jogos, então eu estou sempre transitando aí por essas áreas, aprendendo um pouquinho é, de tanta coisa que tem. né? A gente acaba tendo uma infinidade de coisas e é muito desafiado aprender mais e mais. Pode passar, Daiane. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da aprendizagem criativa. É, toda a proposta do, do tutorar, eu acho que de certa forma é atravessada pela ideia da aprendizagem criativa. Então, é um deslocamento de foco do trabalho do docente, do, ensi, do ensinar, né, que era tradicionalmente a nossa abordagem, então o professor estava sempre é, se preparando e se formando, buscando instrumentos, ferramentas e metodologias com o foco no ensinar. Mas com as mudanças né, que nós tivemos, é, inclusive com o advento das tecnologias, da internet e com as mudanças metodológicas também, as mudanças na sociedade, inclusive das demandas que nós temos, é, a gente percebe que ensinar não é mais, não dá conta mais, né, dessa nossa atividade e das interações que acontecem, não só dentro, mas também fora da escola. Então, a gente é quase que provocado a pensar, a deslocar um pouquinho nosso, a nossa prática, né, as nossas atividades mais tradicionais, para pensar numa outra abordagem que tem o foco no, na aprendizagem, né, então a gente deixa um pouco o foco do ensino e passa a focar na aprendizagem. E essa aprendizagem, né, a partir do aluno, mas não só, né porque nessa perspectiva da aprendizagem criativa, a gente está o tempo todo nesse processo de ensinar e aprender, e o, o Freire já nos provocava né é, de que a gente, enquanto... Para a gente ensinar, a gente aprende, e enquanto a gente ensina, a gente aprende também. né Então, esse processo de ensino ele está sempre atrelado num processo de, de via dupla, de mão dupla, de é, ensinar e aprender dentro do mesmo processo, né? De aquisição de conhecimentos, é, de expansão das nossas experiências, então a gente vai caminhar né, dentro dessa perspectiva de olhar a aprendizagem. E não é qualquer forma de aprendizagem, né? A gente está... É, vinculando esse processo de aprender com a ideia de que precisa ser criativa, né? E o que viria a ser essa aprendizagem criativa. Então a gente até é, se, se pergunta, né? Não, mas a, aprender sempre vai estar implicado num processo criativo. né? É, mas o conceito de aprendizagem criativa que a gente segue ele é cunhado por alguns autores e ele tem é uma fundamentação, né? ele defende uma certa, é, um certo contexto, uma certa abordagem, uma certa forma de, de aquisição do conhecimento e por isso é, foi designado dessa forma e a gente segue um pouco então o que esses autores é, nos ensinam e que trazem para a gente dentro dessa perspectiva. E nós temos então dentro disso muito o que aprender, né? nós professores e alunos também. E uma coisa interessante dentro desse processo é que a gente vai trabalhar muito com as tecnologias. Aliás, a aprendizagem tecnologia dentro do conceito dos autores que a gente aborda, elas estão necessariamente mediadas por tecnologias. Então a gente vai fazer uma, uma leve abordagem, assim, vai passar levemente a respeito do contexto histórico, do surgimento do conceito. E aí, depois, a gente vai avançando e conversando como esse conceito foi se modernizando até os dias de hoje. Então, pode avançar, por favor, Daiane, para o próximo slide. Eu queria só me intrometer um pouquinho, me intrometer um pouquinho aqui enquanto ah, avança o slide. Com certeza. É, quando a gente pensou a trilha formativa do curso, é, do tutorar, a gente pensou justamente é, um processo formativo que envolvesse bastante criatividade e que não fosse conteudista, essencialmente, né? Aquela coisa de ficar é, lendo e cumprindo conteúdos e um, um checklist no final do que você assimilou ou não assimilou. Então, a nossa abordagem no próprio curso... E, assim, esse curso está sendo ofertado para é, os tutores voluntários que vão trabalhar no projeto, né, auxiliando professores e professoras na adesão de tecnologias, é, e também é, para pensar de que forma a tecnologia pode ser integrada ao currículo de forma criativa, de forma responsável, né, é, trazendo mais protagonismo e autoria tanto para os estudantes como para os professores também que estão envolvidos nesse processo e está sendo muito bacana porque os comentários dos participantes do curso, né, os feedbacks, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse aprender fazendo tal coisa, como está sendo é, é, tá sendo bastante disruptivo, né, porque são a maioria dos nossos tutores voluntários são alunos das licenciaturas né que não tiveram nenhuma experiência de aprendizagem criativa que envolvesse tecnologias digitais então a gente está ofertando é um curso de aperfeiçoamento a Luznet está tá perguntando a carga horária carga horária é 180 horas é de muitas atividades que são bem disruptivas né que ajudam a gente ir lá no fundo mesmo refletir pensar sobre o nosso processo de aprender também, né? Como que a gente pode pensar em processo de aprendizagem se a gente não refletir sobre a forma como as crianças aprendem, a forma como a gente aprende, né? Então, a gente vem sendo treinado há muito tempo a cumprir conteúdos, né? E é muito difícil a gente pensar a aprendizagem... A no modelo atual que a gente tem, que não seja essencialmente cumprir conteúdos e ter um evento de avaliação chamado prova. Né? Então, eu acho que é um desafio muito grande é, e a aprendizagem criativa nos ajuda a entender como que isso pode ser diferente. né? Exatamente, Daiane. E ao mesmo tempo né, que a gente segue essa dinâmica de cumprir um currículo, de dar conta de um conteúdo, de fazer uma avaliação que é mais amedronta né, do, que, do que efetivamente mensura né, um, um, uma evolução aí no caminhar da aprendizagem, é, a gente precisa né, se desafiar e sair da, da zona de conforto e entrar na zona de desconforto. Né? Então, eu acho que o convite é esse mesmo. É, e quando a gente, quando você falou, né, onde será que a gente é, perdeu a nossa criatividade, onde a gente esqueceu a nossa criatividade, é, eu acho que a gente tem que se perguntar muito isso, porque a gente tem ainda muita tendência a trabalhar um pouco na base da reprodução. Né? Então, a gente se habituou aos manuais, a gente se habituou às nossas atividades que deram certo, e que a gente vai replicando, a gente atualiza um aspecto e outro, é, e nem sempre a gente contextualiza, nem sempre a gente analisa o grupo que está com a gente, né, caminhando com a gente, então esses são aspectos que precisam ser vistos, né? a gente não pode partir do princípio de que todo mundo aprende da mesma forma, e aí esses conteúdos muito engessados e a forma muito é, de reproduzir um determinado conteúdo por meio dos manuais, levam a alguns equívocos, né? que é a gente é, fazer pela média, né? fazer com que todos sigam o mesmo caminho. E a gente percebe que se a gente abrir um pouco mais, sair dessa zona de conforto e passar para uma zona de desconforto que nos desafia, é, a gente tem um resultado diferente com os alunos. Né? E isso passa a ser uma experiência marcante e significativa na vida deles e na nossa também. Né, sem aquela, aquele termo né, que também caiu um pouco é, até no, numa fala mais, assim, as pessoas sem, sem fundamentar muito bem, falar em, em aprendizagem significativa, mas de efetivamente se sentir afetado né, por aquele processo, se sentir parte dele e se sentir afetado por ele. Então, eu acho que isso é um, é um ganho quando a gente está é, fazendo essa transição né, de, um, de uma forma é, de é, instrução para uma forma de construção. Né? A gente vai ver isso na, na nossa conversa, dessa abordagem mais instrucionista e numa abordagem construcionista que esses dois autores aqui que a gente está vendo, essas duas carinhas simpáticas, é, nos, nos trazem e, e conversam um pouco com a gente sobre isso. Então, o primeiro deles, o, o Seymour Papert é um grande, é, foi né, um grande pesquisador é, e foi o autor da Linguagem Logo. Ele nasceu na África do Sul, é, teve uma trajetória interessante de, de formação na área de educação, sempre com um olhar é, para a educação, então ele apesar de ter uma formação de base na área da computação, é, tinha uma, uma vinculação e uma preocupação, uma ligação muito forte com a educação. Ele foi, é, trabalhou junto com o Piaget né, e teve o Piaget como orientador e a partir dos estudos que ele foi realizando junto com o Piaget, ele foi desenvolvendo é, algumas teorias, uma delas a teoria do construcionismo, que depois ele vai é, ampliando e vai fazendo... Né, uma discussão entre o construcionismo e o instrucionismo, questionando um pouco o método que é utilizado pelas escolas. E aí ele constrói, né, a partir de toda uma discussão teórica, ele constrói o primeiro modelo de software educativo é, que roda em, em um computador. Foi a primeira experiência de utilização de computador e de software para é, o trabalho com crianças com o objetivo de é, desenvolver o pensamento computacional, desenvolver diferentes aprendizagens e habilidades. Então, o Patter é uma referência para nós, né? é uma pessoa, um pesquisador, um teórico, um grande é, ser humano, que inclusive é, realizou vários trabalhos e várias é, conversas com o Paulo Freire. Né, ele próprio nos seus escritos, referiu Paulo Freire muitas vezes, tem no YouTube uma, uma conversa dos dois, que é muito interessante assistir, né, sobre a, o futuro da educação e sobre como os computadores né, iriam revolucionar, revolucionar esse processo de ensinar e aprender. É, então o, o Papert deixa um legado muito grande para nós e, e é importante que nós o conheçamos e conheçamos as propostas teóricas que ele nos traz, né? E o, essa outra é, foto aqui, essa outra pessoa simpática, sorrindo para a gente, é o Mitchell Resnick, que é um pesquisador do MIT, e ele foi é, um discípulo do Papert, então ele fez os seus estudos a partir das teorias né, e das pesquisas de Papert, que também pesquisou no MIT, é, então, eles foram é, aprofundando e desenvolvendo um pouco mais, ampliando, na verdade, o que já estava desenvolvido no, no, na linguagem logo, que era é, um pouco mais rústica, utilizando uma tecnologia de software é, da época, né? então, um, um, sem um design gráfico tão atraente, com um pouco mais é, de limitações em relação ao uso. E o, o Resnick foi é, modernizando essa proposta, trabalhando né, com, bastante com o pessoal é, da Lego, né, então uma experiência muito grande de, de, de desenvolvimento de atividades é, voltadas ao uso do computador e da linguagem logo junto com a Lego, e aí a partir de toda essa experiência dele com as teorias do Papert, a teoria do construcionismo, ele é, cria idealiza a, uma linguagem diferente uma linguagem nova baseada no, na linguagem logo que é o Scratch né e que hoje a gente já tem aí é, no mundo todo é, traduzido para mais de 200 idiomas né? então o, o Scratch faz parte de uma comunidade mundial de utilizadores e está em escolas, está em comunidades, está em, em espaços é, educativos, não educativos, escolares e não escolares. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas linguagens e a teoria que as suportam e como é que elas se relacionam, como elas dialogam com essa perspectiva da aprendizagem criativa e do construcionismo. Pode avançar então, Dayane. Bom, então a gente começa fazendo é, um, uma teorização rápida a respeito do construcionismo, para a gente entender um pouquinho o que está por trás dessa ideia, dessa proposta, é, dessas linguagens de programação. E quando a gente pensa na né, linguagem de programação na educação, computador, informática na educação, a gente historicamente tem algumas experiências no Brasil é, que tinham um caráter de trazer a computação enquanto a formação para o profissional da área de informática, né? Então o computador ele inicialmente ele chega nas nossas escolas, ele chega no nosso currículo para formar é, as pessoas que vão realmente trabalhar e criar com é, na, na área da informática, na área da da, da TI, né? Mas é, a evolução do, do, da pró do próprio currículo, da própria utilização da, da internet, da informática na educação, vai mudando um pouco essa ideia, né? vai transformando é, essa perspectiva e usa o pensamento computacional e usa a linguagem de, de programação como mais uma das linguagens que nos ajudam a ampliar a, a nossa forma de explorar diferentes conteúdos, diferentes experiências e conceitos, e que nos permite passar é, do, da experiência abstrata para a experiência concreta, né, por meio de, da ajuda mediada por softwares e por aplicativos. Então, o construcionismo, a base né, fundamental dele é a ideia de construir algo. Né? Então, quando a gente pensa... É, no construcionismo dentro do contexto da educação, a gente está partindo exatamente da ideia de que algo que eu, a princípio, trabalharia exclusivamente numa base é, abstrata, eu posso transformar né, essa, essa abstração para algo concreto. Então, eu vou passar para uma experiência materializada em alguma coisa. Não necessariamente alguma coisa palpável no sentido de objetificar nas minhas mãos, mas alguma coisa que vai acontecer dentro de um computador a partir de uma linguagem é, realizando uma série de eventos né, que a gente vai é, dominando né, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai aprendendo e conhecendo os códigos e os comandos para realizar uma determinada ação. Então a construção, ela passa... Né, pela transferência de uma ideia que é abstrata para algo que vai né, ter uma uma configuração vai vai ser vai ter uma diagramação e vai então conseguir vai passar a ser algo concreto e essa essa construção ela deve estar né segundo a teoria do construcionismo é, relacionada a alguma coisa do interesse dos sujeitos né então eu quanto mais aquilo que eu vou construir tem significado para mim, representa alguma coisa, resolve algum problema que eu tenha, é, ou me traz a, a, o desafio de fazer algo, então maior vai ser a oportunidade de aprendizagem que eu vou estar tá vivenciando. Né? Agora, se eu é, sou levada a fazer algo que não... Não, não tem qualquer importância e qualquer impacto na minha vida, na minha realidade, no meu contexto, que é imposta, né? que vem é, pronta só para que eu execute, então esse processo muitas vezes passa é, a ser maçante, desinteressante e desmotivador. Então a ideia é que aquilo que será construído e desenvolvido deve ser do interesse da, da criança, né, do, do sujeito que está participando do processo e deve ter uma vinculação de, de resolver um problema, de desafiar para novas é, possibilidades, novos aprendizados, é, sempre com envolvimento, com a escolha né, do sujeito e não com a imposição de algo pronto. Um outro aspecto importante desse conceito é que aquilo que é produzido terá mais impacto e será mais aceito né? É à medida que a gente puder socializar essas criações. Então, é, se eu crio alguma coisa e fica restrita a mim, ou a um grupo fechado e pequeno de pessoas, talvez essa significância seja reduzida. A partir do momento em que eu amplio a socialização e faço isso chegar a um grupo maior de pessoas, que inclusive podem se servir da minha criação, então deixou de ser uma solução só para mim, e passa a, a ser um serviço né, para outros, então maior será né, o, a abrangência não só é, da própria criação, como da, do significado disso para quem, quem desenvolveu. Então essa socialização é bastante importante nesse processo. É, a ideia da construção mental associada à ideia da materialização também é muito potente dentro dessa teoria. Porque nós, é, tradicionalmente na escola, fazemos né, todo o processo da construção mental, mas nem sempre a gente faz a transposição disso para uma materialização, de alguma forma. Né? E aqui o construcionismo está ele, ele sempre atrelado à ideia de construção mental e transposição disso para algum é, mediador que vai conseguir é, fazer com que isso se torne concreto, e aí a gente pode, né, inicialmente foi a linguagem Logo, depois o Scratch, hoje a gente tem o Scratch trabalhando em paralelo com outros aplicativos, outras plataformas que vão avançando é, na, no alcance e naquilo que pode ser feito com essas linguagens. E nós temos aqui também é, um aspecto importante é que o, o construcionismo ele vai acontecer sempre é, trazendo a aprendizagem mediada pelo computador. Né? Então eu não, não consigo ter construcionismo sem pensar no uso do computador dentro da proposta é, do Papert. Então ela também traz consigo um elemento importante e que para nós é novo é para muitos é desconhecido que é a ideia do pensamento computacional e o pensamento computacional ele exige né uma capacidade de relação de, de elementos que vão se complementando vão se associando e que vão é, determinar ou vão desencadear uma determinada ação um determinado evento então esse esse pensamento computacional, essa capacidade de organização da ideia, do problema, da solução, é também um elemento importante e novo dentro da educação, um elemento com o qual nós não estamos acostumados a trabalhar, né? e, mas que tem né, uma colaboração muito grande dentro do processo de aprendizagem, é, mesmo pela, pelo potencial de organização do pensamento, de organização do raciocínio, quanto depois pela transposição desse pensamento, dessa ideia, para conseguir realizar. A tentativa e erro também é parte importante, porque dentro desse processo, a, o sujeito, a criança, vai errar muitas vezes, né, porque a, o processo, a combinação né, dos, das ações e dos eventos, nem sempre é óbvia, nem sempre é simples, e somos aprendizes, então estamos... Aprendendo enquanto fazemos, né? E aí, esse processo incorre muitas vezes em erro, e esse erro é muito positivo, porque ele vai desencadear o processo de reflexivo de verificar onde é que aconteceu o erro, por que, que esse erro aconteceu, né? Fazer aquilo que, que é chamado também na área da computação de depuração, tentar entender nesse processo todo onde é que que houve né, uma falha, um deslize, uma troca, e aí fazer a correção disso para que consiga alcançar o, o resultado desejado inicialmente. Então, a ideia do pensamento computacional ajuda né, a, o sujeito a desenvolver essa dinâmica de pensar e de resolver problemas. E um aspecto muito importante que está também é, atrelada à ideia do construcionismo, é a autoria e o protagonismo. Né? Então, é, saber que o sujeito produziu algo que partiu da sua, né, dos seus objetivos, das suas necessidades, da sua criatividade, das suas ideias, né? que ele foi autor de algo e foi o protagonista, porque ao mesmo tempo que é, idealizou planejou, realizou, concretizou, testou, compartilhou. Então, todo esse processo traz né, um aspecto importante que é de autoria e de protagonismo, que também é uma coisa nova dentro da educação, porque nós, com os manuais, com os livros didáticos, com as práticas que nós usamos no processo de ensinar, normalmente o protagonista e o autor é o professor. Quando nós substituímos... Né, tudo isso por algo que parte do aluno, que parte né, dessa experimentação do aluno, então nós estamos fazendo uma inversão de papéis e aí a autoria e o protagonismo passam a ser do aluno e isso tem é, um impacto bastante importante no processo de aprendizagem. Não é isso, Daiane? A Daiane tem, um, um, um, para quem não conhece e não sabe ainda, tem o Davi, né, o filhote dela, que é um aficionado por tecnologias <risos> e a Daiane é, pode comentar com a gente o quanto esse processo de utilizar né, diferentes tecnologias, o pensamento computacional, jogos, faz com que eles se desenvolvam né, e tenham é, uma capacidade de resolução de problemas que é impressionante. Comparado com, com o nosso processo né, de escolarização, eles... É, assim, dão um show de, de tudo aquilo que eles aprendem, de como é que eles lidam com as tecnologias. A gente vai chegar lá, Miriam, mas tem um P da, dos quatro P's, que é a paixão, né? É, que é justamente a aprendizagem vinculada àquilo que a gente gosta, né? E, assim, uhum. as crianças, ela, elas elas aprendem muito pelo exemplo, pelas experiências que elas têm em casa, na escola. E aqui em casa né, eu trabalho muito com tecnologia, então ele fica sempre curioso para aprender, para saber como funciona. E o meu, meu marido também gosta muito de jogar, então essa experiência ele também gosta também de experimentar, de saber como é. E o interessante é que as demais aprendizagens, por exemplo, da linguagem oral e escrita, elas vão sendo desenvolvidas a partir desses interesses. Então, quando ele está jogando, ele, mamãe, como que eu faço para escrever isso? E aí a gente Exatamente. fala para ele da importância dele aprender as letras e de ele conseguir construir as palavras para se comunicar, e aí, quando ele está de frente para o computador jogando ele sozinho, ele vai narrando aquilo que ele está fazendo, como se ele estivesse conversando com alguém ou gravando um vídeo, por exemplo. Ele, aí, pessoal, hoje a gente vai fazer tal coisa. Aí ele fala assim, ah, hoje, no, hoje no meu canal vai ter tal coisa. E assim, ele não tem um canal, né? mas ele acha que ele tem. E tem outras, hum. outros elementos também que a gente vai percebendo, né? Ele está brincando com os brinquedos e ele fala assim, mamãe, eu vou apertar a tecla E para acontecer tal coisa. E tipo, ele faz de <risos> que a tecla e ele faz aquele movimento que só tinha no jogo. Então, hum. assim, é incrível perceber né, como que tudo isso está muito conectado e assim, o potencial é. que isso tem para a aprendizagem. Exatamente. E você, contando um pouco do Davi, é, me lembrou da Juliana, que é a minha filha, e ela já tem 14 anos, mas tem uma trajetória, uma história de vida é, com tecnologias também e com jogos, porque eu sou uma aficionada pelas, pelas tecnologias e, e pesquiso isso desde antes dela nascer. E o pai dela é engenheiro informático e também é apaixonado por jogos, né? Então, ela tem ali todo um universo de referências para seguir também e adora jogos. E o que é importante, assim, que é interessante na Juliana, além da, da forma que ela é, utiliza para estudar, para se organizar, ela é muito organizada, é, eu notei, assim, que na aprendizagem do inglês, ela deu um salto enorme do que ela estava é, fazendo, né? Ela estava fazendo um curso antes da pandemia, e estava no livro 3, e aí ela parou, mas continuou jogando, só parou o curso. Os jogos continuaram, né? E a escola dos jogos <risos> fizeram que ela avançasse para o livro 8, no retorno para o curso de inglês, né? É lógico, não foram só os jogos, mas assim, eles fazem principalmente jogos, né? Tem o, o inglês na escola, e tem o que eles leem e o que eles vão assistindo também mas a gente sabe que contribui né, muito para aprendizagens que a gente muitas vezes não consegue mensurar né, e que a gente ouvia antes é, que não era muito legal, que a gente devia controlar né, por causa da violência, por causa de, de uma série de coisas que os jogos poderiam prejudicar. Então a gente sabe que sim, que tem que ter um limite mas a gente também reconhece o potencial de aprendizagem que eles oferecem, né? Então, a gente hoje já consegue reconhecer isso dentro da área da educação. Legal. A Eliane está compartilhando aqui que ela começou a entender um pouco a lógica da filha dela de oito anos quando leu o livro Olá, Ruby! Uma Aventura pela Programação. Ela está dando essa dica aqui de livro. E Legal. o Leonardo está falando que a interação com a tecnologia parece fazer aflorar a imaginação das crianças e a capacidade de pensar coisas mais complexas. Exatamente, é isso mesmo. E a gente ainda não, não tem uma percepção é, real, pelo menos nas experiências aqui no Brasil, né, Daiane? Do impacto né, da utilização das tecnologias nas habilidades das crianças, mas a gente sabe que o potencial hum. é muito grande. Né? Então, sem dúvida, é algo que vem para revolucionar. E que já está aí, né? Então, a, é. nossa... a apropriação né, desses, desses conceitos, né, dessas é, ferramentas que estão aí ao nosso dispor. Então, a gente tem que é, fazer agora a nossa parte e nos desafiar para aprender. Aprender sempre mais. É, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso nas lives anteriores, até pela... Pela, pelo contexto do Brasil, né, de uma inclusão digital muito deficiente, né, e que muitas crianças ficam sem essas oportunidades de aprendizagem por conta disso. E antes, Sim. alguma coisa que era feita nas escolas, né, a gente sabe que es, es, existem projetos é, relacionados a isso nas escolas, a gente tem aí no Brasil a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que, que mobiliza educadores do Brasil inteiro né para pensar os currículos a partir da aprendizagem criativa desenvolvendo projetos né é, e dando é, autoria oportunidades de autoria e protagonismo para os estudantes é, mas a gente sabe que é um cenário bastante desigual de acesso das crianças e a gente de forma alguma desconsidera isso é, e a nossa luta é para que, no pós-pandemia, né, a gente tenha avançado com políticas públicas de acesso à internet, de acesso a dispositivos, né, para que as crianças possam é, ter oportunidades de aprendizagem dentro desse universo também. Exatamente. É, e a gente é, tenta né, trabalhar nessa frente com as ferramentas que a gente tem. É, durante o meu doutorado mesmo a minha pesquisa foi toda realizada na rede pública de ensino né, nas escolas estaduais, trabalhando com scratch, a gente sabendo dos problemas né, de, de acesso, dos problemas de equipamentos, mas ainda assim a gente conseguiu realizar o projeto e o resultado foi muito impactante então é isso que a gente tem visto né, que ainda que a gente tem algumas limitações, que as ações funcionam né, que elas dão certo. Então, isso acaba motivando a gente é. e dando vontade de seguir em frente. A gente não pode simplesmente é, deixar de fazer alguma coisa, né? A gente precisa é. mobilizar. Deixa eu só trazer mais o comentário da Rosi e vou deixar você avançar. Ela disse, okay. Miriam, ouvindo você falar sobre jogos, tem um menino de 17 anos, ele é muito ligado ao PC e ama jogos. Ele sempre fala que tem aprendido muito com jogos, essa interação fez ele melhorar o inglês. Olha que experiência legal. E é isso, a gente vai vendo né, nas pessoas mais próximas a gente como está é, relacionada a ideia da interação com os jogos, com as tecnologias e aquilo que eles vão aprendendo. Né? Ainda que a gente é, não tenha isso tão democratizado ainda, a gente tem algumas experiências que nos mostram que efetivamente é possível aprender e eles aprendem, né, e isso é que a gente tem que focar e buscar cada vez mais, levar para todas as crianças. Bom, então vamos avançando aqui um pouquinho mais na nossa conversa, é, e aí eu queria mostrar para vocês aqui é, um exemplo de uma, uma programação simples feita é, na linguagem Logo. Então, a linguagem Logo, ela foi desenvolvida pelo Papert, como eu falei inicialmente para vocês, e o, o, a parte gráfica dela não era muito rebuscada, né? era bastante simples utilizando os recursos que haviam na época. É, o cursor era uma tartaruguinha e essa tartaruga ia é, desenvolvendo, fazendo uma trajetória para realizar aquilo que nós é, determinássemos que ela faria. Então, para a gente ver aqui como é que era feita a programação, dentro do, do, da linguagem Logo, a gente pode ler ali na primeira linha, né, na primeira coluna, que o comando que foi dado foi digitar no computador a frase para frente, que é um comando dentro da linguagem, e o número 50. Então, isso é um comando para dizer que essa tartaruga precisa avançar para frente, 50 passos, né, para ela é, conseguir realizar aquilo que eu pretendo para chegar ao meu objetivo final. E aí a gente vê depois, na outra linha, um outro comando que é para a esquerda, 90. Né? Então é uma outra ação que ela vai fazer e aí né, sucessivamente a gente vê em cada linha um comando e aí ela vai fazendo esse percurso e desenhando aquilo que foi idealizado aqui pelo autor desse trabalho. Né? Então, depois que ela consegue é, realizar todos esses comandos, todas essas linhas de comandos que estão colocadas aqui, a tartaruguinha chega de volta ao ponto inicial dela e finaliza o desenho de uma casa. Né? Então, essa aqui é a, a parte de programação, né? a gente vendo a programação por dentro dessa grafia né, que, que era utilizada dentro da linguagem Lobo. Então era bem simples é, e não tinha cores, na verdade os monitores também naquela época não tinham tantos recursos como os que a gente tem hoje em dia e a forma de funcionamento também era um pouco mais limitada. Pode avançar então, Daiane, para o próximo. Bom, aqui a gente já está vendo a parte gráfica do Scratch. O Scratch então é uma evolução... Né, daquilo que foi pensado e proposto na linguagem logo, e tem bastante contribuição da, do pensamento associado ao Lego. Então, ao invés de nós termos aquelas linhas de comando, nós passamos a ter blocos que têm uma, uma pré-programação nele. Então, a gente tem cores diferentes para indicar cada um dos eventos que a gente pretende é, desenvolver aqui, Alguns relacionados com movimentos, outros relacionados com cor, outros relacionados com som, relacionados com quantas vezes eu quero que repita, mas eu não, não fico necessariamente escrevendo o comando para é, determinar linha por linha o que é necessário o computador fazer para que elas ação ser realizada ali no meu objeto. Então, o design gráfico aqui do Scratch, que é esse desenho que está no canto direito, é também o desenho de uma casa, é, tem uma porta, que é onde está o gatinho, o gatinho é, é o ator principal do Scratch, ele é o símbolo do Scratch, e ele está ali é, em frente à casa, em frente à porta, essa casa tem uma janela, tem cores, tem tamanhos e formas diferentes, então tem bastante mais sofisticação e opção gráfica do que tinha a linguagem logo. Mas o mais interessante do Scratch é justamente essa possibilidade da gente fazer programação sem ter que escrever as linhas de comando, que eu acho que para quem não é da área da computação e principalmente para quem é, não está tão à vontade né, com, com essa ideia do pensamento computacional e com a ideia de programar, é saber que um bloco ele já tem dentro dele uma série de comandos. Então, e eu, eu utilizando esse bloco, eu já consigo uma série de eventos que vão facilitar aquilo que eu pretendo realizar no final. Então, a, a, apesar de ter né, todo o, o processo de ter a ideia, de planejar essa ideia, de pensar como realizar, de resolver um problema, é, a forma de fazer isso está mais fácil. Né, porque aí a programação é feita por meio de blocos. Pode avançar, por favor, Dayane. Bom, então assim, a gente começou, né, inicialmente o Papert nos, nos propõe a linguagem logo e tem um impacto muito grande dentro das escolas, tem uma aceitação muito grande, né, é, tudo isso foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, é né, de lá que surge né, tanto a linguagem logo quanto o Scratch, é, e aí, então, essa evolução né, da própria linguagem de programação, ela vai trazendo é, consigo a ideia da aplicação disso na educação. Né? Então, esses autores, eles não estão preocupados é, simplesmente com a tecnologia em si. Né? Então, eu acho que esse é o maior ganho né? e é isso que a gente precisa realmente é, trazer para dentro né, tanto da, da, das nossas discussões, das nossas leituras, grupos de pesquisa, da nossa sala de aula e da nossa prática, mas para a gente é, transformar né, a utilização desses recursos tecnológicos em algo que vai para além da tecnologia, que é sempre a nossa preocupação, a gente não está preocupado no uso da tecnologia por si só. Né? Então a gente vai ampliar isso para tudo que essa tecnologia pode nos proporcionar. Então, a gente é, vai além né, e vai discutir o que, o que essa tecnologia nos possibilita. Pode ampliar, por favor, Daiane. Então, junto com a proposta de utilização do, do Scratch, da linguagem de programação Scratch, que tá, vem caminhando junto também com o conceito de aprendizagem criativa, é, nós temos a ideia da utilização dos quatro P's. Né? Então, um dos primeiros, né o primeiro, é a paixão. Né? Então, se a gente não está profundamente envolvido, apaixonado, impactado por aquilo que a gente vai fazer, normalmente a nossa dedicação é fraca para média. A gente faz porque tem que fazer. Mas quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente vai fazer, quando aquilo realmente está implicado na gente, então, isso se transforma em algo que a gente faz de forma prazerosa. Né? A gente tem uma outra dedicação, a gente tem uma outra implicação e isso faz toda a diferença né, nesse processo de utilização da aprendizagem criativa, né? que é a utilização de computadores, de linguagem de programação, de uma série de elementos de pensamento computacional voltados para a aprendizagem. Então, se eu tenho a paixão... Né, eu tenho um envolvimento e uma, uma dedicação maior àquilo que eu vou fazer. O outro P seria o trabalho em pares. Então, quando a gente está trabalhando nesse tipo de projeto, né, que normalmente está vinculado à, à questão da aprendizagem criativa e da utilização da, da linguagem de programação Scratch, o trabalho é colaborativo. As pessoas trabalham ou em equipe ou individualmente mas com trocas de experiências que faz com que, pelo menos durante um momento ou uma fase, a colaboração seja é, o elemento forte para o desenvolvimento do projeto. Né? Então, essa troca de experiências, é, a ideia de, quem sabe, um pouco mais ensinar para quem está aprendendo, para quem está iniciando, isso é uma característica que acontece muito dentro da proposta de utilização do Scratch. Né? Então, o trabalho entre pares ele não só é encorajado, como ele acontece quase que espontaneamente, né? Porque algumas pessoas dominam mais, gostam mais, têm mais paixão e, e aí acabam é, auxiliando aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, que estão iniciando ainda. Uma outra coisa importantíssima é pensar brincando. Então, a ideia que está por trás desse processo todo é que esse aprendizado, essa experiência seja divertida, seja leve. Né, seja entusiasmada, então isso, essa ideia do brincar, ela vai estar caminhando junto com esses projetos também. Né? Não que, que nós não, esta, não estejamos trabalhando com um conteúdo é, importante, com algo que, que seja parte né, daquele, de todo aquele processo e trabalho da educação formal, mas trazendo essa característica lúdica, essa característica de pensar brincando, de experimentar, de tentar fazer de novo, de considerar o erro como uma coisa positiva, de de repente brincar com esse erro, né? e isso passar a ser algo que motiva muito mais do que envergonha. É, então toda essa característica também está implicada aqui dentro desse, desse processo. E trabalhar por meio de projetos. Né? Então o próprio Scratch, cada trabalho que é realizado lá, ele já é designado como um projeto e enquanto o projeto ele tem todas as etapas ou deve ter todas as etapas que um projeto tem né de concepção, de desenvolvimento de objetivos de descrição e essa ideia de trabalhar por projetos é, envolvendo os outros P's faz com que esse processo aqui né de, de aprendizagem ele seja um, um processo que se retroalimenta e que traz resultados é, importantes e impactantes no processo de ensinar e de aprender. Né? Então, a ideia dos 4Ps, ela vem nesse sentido de transpor, né, sair da tecnologia e pensar a realidade entre as pessoas, as pessoas que estão fazendo, como é que elas estão fazendo e como é que isso funciona melhor é, acontecendo com esses 4Ps. Né? Então, é importante para a gente não esquecer a paixão o trabalho em pares, o pensar brincando e o desenvolvimento das atividades por projetos. Pode avançar então, Daiane, por favor. Bom, junto com essa perspectiva, a gente tem é, o espiral da aprendizagem. Né? Essa aqui é uma proposta do Resnick. que ele, ele fez aqui a partir de, das experiências que já estavam desenvolvidas, utilizando tanto a linguagem logo quanto o Scratch e todos os estudos e todas as discussões que eles foram fazendo no desenvolvimento e aprimoramento desses sistemas, é, ele criou uma espiral dentro desse conceito da aprendizagem criativa. Então, começaria né, e começa né, por você imaginar algo. Então, o teu, a tua inspiração, o teu start, o teu início é imaginar alguma coisa. Né? A partir do momento em que você imagina, você vai passar ao passo seguinte, que é o passo da criação. Né? Então você imagina, você cria, depois você brinca, então quer dizer, isso tem essa vertente lúdica, essa vertente de fazer, de realizar de uma maneira divertida, de uma maneira instigante, depois você compartilha aquilo que você produziu, então é algo que fica socializado, e o Scratch tem uma rede... É, é enorme em vários países de colaboração e de, de compartilhamento de projetos e de experiências. Depois você vai passar para o passo seguinte, que é refletir sobre esse processo todo. Essa reflexão vai ser uma análise sobre o que deu certo, o que não deu, o que funcionou, o que faltou para que funcionasse, né? o que pode ser melhorado. E aí, a partir dessa reflexão, um novo passo para começar novamente a partir da imaginação e fazer essa sequência toda novamente. Então, essa espiral da aprendizagem, ela não só é inspiradora, como ela também nos dá um caminho a seguir dentro dos projetos que a gente vai desenvolvendo, utilizando é, o conceito da aprendizagem criativa e a linguagem de pro programação Scratch. Pode avançar para o próximo, Dayane? A gente está chegando aqui no limite do tempo, então <risos> eu estou avançando um pouquinho mais rápido também. É, então a gente pensou aqui, antes de, de finalizar o nosso encontro de hoje, que não poderia ser diferente a gente é, pensar em fazer alguma coisa, em pôr a mão na massa. Já que a gente está falando da aprendizagem criativa, de passado abstrato para o concreto, então eu trago um desafio para que tá aí junto com a gente para experimentar isso que a gente vai fazer agora, tá? Que é aqui uma atividade que se chama Passeando nas Mídias. Já, já gostei da história aqui. <risos> é um storytelling, é... storytelling. <risos> Eu utilizei a Daiane como a personagem aqui do nosso, do nosso storytelling mas eu gostaria de, se fosse possível, a gente selecionar alguém que está participando com a gente para desvendar esse mistério aqui, para realizar esse desafio que a gente está propondo. É um desafio que envolve é, o pensamento lógico, né, a, a resolução de problemas e que vai chegar a um resultado final. Então, a ideia é a gente fazer os passos... É, dos quatro P's e fazer o, os passos também da espiral da aprendizagem. Então, a gente vai imaginar né, isso que está sendo proposto aqui, mas a gente vai transpor isso para o concreto. Então, eu queria convidar vocês para pegar uma folha de papel, qualquer tamanho de folha de papel, é, e a única coisa que vocês que eu vou dar de pista além das quatro que estão aqui, né? Eu vou colocar um ponto de partida, que é o que vocês vão precisar assinalar aí no papel de vocês. Vamos lá, gente. Todo mundo com papel na mão. Ó, o meu já está aqui. Isso. Então, eu tenho uma, uma folhinha de papel e aí eu coloco um pontinho ali mais ou menos nesse espaço que eu desenhei aqui na minha folha. Isso o meu está certo. Está ótimo. Isso mesmo, Dayane. Então, quem está aí do outro lado, a gente faz A Patrícia assim... disse que já está pronta. Vamos ah, lá, Patrícia, é. Luzinete, Natália, Sandra, quem mais está aqui? Leonardo, Eliane... Quem mais está com a folha pronta? Bom, então, para a gente fazer esse passeio pelas mídias, a gente vai utilizar a Daiane como a nossa personagem, personagem principal desse, desse storytelling. E aí a Daiane, ela está em casa, mas ela vai sair porque ela vai passear. Então, ela vai sair de casa e, ao sair de casa, ela vai virar à direita na rua podcast, que seria a rua A. Então, esse pontinho que está no papel é a casa da Dayane. É o meu ponto de partida. Desenhei até uma casa aqui, ó. <risos> é, Ótimo! Isso mesmo, usa criatividade, usa a imaginação e brinca, né? Vamos utilizar aí todos os, os elementos dos quatro P's. Então, a Daiane saiu da, da casa dela, virou à direita, na Rua Podcast, que é a rua da casa dela. Então, a rua da casa da Daiane se chama Rua Podcast, que está representada pela letra A. Então, na Rua Podcast, ela anda até a esquina, chegando na esquina, ela vira à direita na Rua YouTube. Okay. ok? Eita! Tá. <risos> Acabou o papel, acho que eu virei pro lugar errado. Já foi todas as ruas aí, né? É. Imagina que cada linha que você está fazendo é uma rua. Tá? Então, sempre que você chega numa esquina, essa rua termina. Você começa uma nova rua, quando você vira à direita. Então, tenha sempre isso em mente, né? Que você está fazendo uma trajetória. Vamos lembrar lá da ideia da tartaruguinha, ela se deslocando nos passos, então, ela vai, a gente está só virando à direita e caminhando até a esquina, então, a gente está traçando linhas retas, né? Então, se você saiu lá da sua casa, que é o, o pontinho virou à direita e traçou uma, uma linha reta na rua da sua casa, na rua podcast, você andou até a esquina. Então, você fez uma linha reta até um ponto do papel. Naquele é. ponto, ela vira novamente à direita e che e entra na Rua YouTube. Tá. Depois ela estando na Rua YouTube, que é a Rua B, ela anda até a esquina. Então é mais uma linha reta. Quando ela está na rua YouTube, num determinado ponto da rua, ela para e faz uma live para o canal dela, que é o canal A Flor. Então ela para um tempinho ali para fazer essa live. Muito midiática que ela é. <risos> <risos> e assim que ela termina de fazer a live, ela vira à direita novamente e segue para a rua Instagram. Então ela tava na rua YouTube, ela segue até a esquina da rua YouTube, vira à direita novamente e segue, entra na rua Instagram, que será a rua C. Acho que eu tô no caminho certo. <risos> a gente perde pelas mídias, é normal. Não tem problema, e vamos lembrar que o erro faz parte do processo, né? Se a gente, de alguma forma, se enganar aí na, nas, nas retas e nas curvas e na, nas viradas, direita e esquerda, a gente refaz e a gente tenta entender o que, que aconteceu. Bom, então, ela já está na rua Instagram, e na rua Instagram ela vai andar de novo até a esquina e vai virar à direita para a rua Twitter, então, ela foi de novo numa linha reta, chegou na esquina Sim. e virou de novo à direita na rua Twitter, que é a rua D. Ok? Ok. <risos> ah, e na rua Twitter, ela segue em frente até a esquina... E chegando na esquina, ela vira de novo à direita. Então, quando ela faz esse movimento, ela volta para a rua podcast, chega lá na rua inicial, na rua da casa dela, e chegando nessa rua, ela já chega gritando, né? Chega em casa gritando, Cheguei, Davi! E o Davi vem correndo. <risos> ok? Todos conseguiram? Sim! <risos> ah, é, aqui é, o pessoal tá falando, a Rua Podcast é a Rua A, né? Ficou a letra B É a Rua a, ficou. É verdade, obrigada é por a, minha... a É a Rua Então, vamos aguardar um pouquinho o pessoal sinalizar também que fizeram para a Daiane mostrar para gente como é que ficou o dela. Ó, quem tem meu WhatsApp e quiser mandar a foto aqui, eu vou mostrar para vocês Ah, como legal. Ficou. Isso, ótima ideia. Ou quem quiser publicar a foto lá no, no Facebook, gente, lá dá para publicar a foto nos comentários do, do vídeo que está sendo transmitido lá, tá? Vou mandar o link aqui para vocês verem, para vocês publicarem lá. Bom, posso mostrar o meu, Miriam? Pode mostrar, Daiane, vamos ver qual foi o resultado aí do seu, da Opa. sua travão. Eu fiz até uma quadra aqui, porque a pessoa, <risos> né, quadra, tá dando os quadradinhos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Ó, saí aqui da casa, aí vim para direita, rua YouTube, fiz a live, direita na rua Instagram, direita na rua Twitter, voltei em casa, cheguei, Davi. <risos> Excelente, muito bom. Então, você fazendo esse percurso, você fez um cubo, né? Então, uhum. se a gente trabalhar isso é, com os nossos alunos, a gente pode, isso, formar um quadrado, é, você pode trabalhar um monte de, de elementos importantes, além da brincadeira, além da diversão, além da personalização, uhum. né? Que a gente personalizou com a Dayane. A gente, trabalhando isso com os nossos alunos, a gente pode personalizar com cada um deles, e aí eles serão também protagonistas, serão também autores, né? Então, a gente pode é, adaptar a atividade e fazer com que a gente, <risos> desenvolver, sinta esse envolvimento e esse pertencimento. Agora, vamos ver como é que ficaria isso transposto para o Scratch? Avança para a gente exemplo, no slide, uhum. Daiane. Então, aqui, né? Posso aqui, clicar nesse link aqui? Isso, por favor. Tá, eu vou ter que compartilhar uma outra tela aqui, só um pouquinho. Tá, e tem um áudio também, Daiane, aí eu não sei se ele já tá. compartilha o áudio junto. Uhum. Estão vendo? Daiane, tem essa caixinha logo em cima do, do palco principal, é uma caixinha que apria... Tem a bandeirinha, tem o círculo vermelho e tem um, um do lado direito, um quadradinho, que é uma, uma caixinha que amplia a tela. Isso. Tá. Então, uhum. para começar, você vai clicar na bandeirinha verde. Então, aqui vocês estão vendo as ruas todas desenhadas. Estão vendo a Dayane, ali na casa dela, né? pronta para sair. Aí você só aperta no, na barra de espaço para começar a trajetória, Daiane, a programação. Olá pessoal, aqui quem fala é a Daiane do canal A Flor e hoje temos um episódio novo. Não percam, esperamos vocês. Então, ele chegou no final e gritou lá. <risos> <risos> Ai, que fofo! Adorei! <risos> então, assim, é um projeto simples, é um projeto que a gente pode começar desafiando os alunos a fazerem é, desplugado, né? Então, você vai é, planejar essa programação primeiro no papel e aí depois você faz a programação dentro do Scratch. Né, com todas as sequências, todos os blocos E é uma programação simples Você consegue compartilhar com a gente aí, Daiane? Tem ver por dentro um botãozinho? Só para a gente uh -huh. visualizar o que está programado? Aí você pode subir essa... isso Aqui? É, mas ele não está mostrando os blocos Está mostrando os blocos de início Peraí. Um... Clica em cima do gatinho, por favor, ali. No... Ah, tá, é o gatinho. Isso, uhum. isso. ok. É, então, a gente vê que para fazer essa, esse projeto, para desenvolver esse projeto, a gente utilizou poucos to blocos. Né? A gente tem uma sequência de blocos aí, a gente mistura alguns elementos, alguns que vão fazer movimento, Outros que vão fazer repetição, é, alguns que estão relacionados ao som, e aí a gente consegue fazer essa sequência. Então, não é nada é, muito complexo, é uma programação simples, boa para quem vai fazer iniciação ao Scratch. Né? Então, é, a gente sabendo como é que funciona cada um desses blocos, facilmente uma criança consegue desenvolver esse projeto né, de uma maneira simples e divertida. E o legal, Miriam, né, do Scratch, é que, por exemplo, a gente vai mandar esse link para vocês, vocês podem remixar, colocar as informações de vocês, usar tudo que já está organizado aqui, trocando alguns elementos. Exatamente. Então, o Scratch ele pode ser remixado, né? ele tem esse conceito de que o compartilhamento ele também serve para isso, né? para que as pessoas remixem os projetos que já existem. É importante que sempre que a gente for remixar, a gente use, é, é, coloque os créditos. Eu vou pedir para você abrir, Daiane, na parte dos projetos ali em cima, é, no cantinho direito, lá no, isso, na conta, você clica, isso. Ah, você não está logada, é porque você só, só usou o link. Tá, mas a gente tem um campo... Eu posso logar aqui, eu já loguei. Deixa eu só tirar essa marca d'água para você ver melhor. aí. Uhum. Tá. Aí, nos meus projetos. É, é que eu, eu acho que eu nem tenho projeto, eu tenho um que eu... Não, pode abrir acho... qualquer um, pode abrir ah. qualquer um. É né? só para mostrar o campo, onde a gente coloca os créditos. Pode abrir ah, um, tá. um. Vou abrir esse aqui, que eu acho que é um que eu remixei, que eu estava testando. Uhum. Ah, ele foi direto, né, para abrir é a dentro, É aqui dentro que coloca os créditos ou é lá fora quando vai compartilhar? É lá fora. Antes de compartilhar, a gente tem um, um campo onde a gente coloca os créditos, a gente descreve o projeto ah, é aqui. que... Isso. Ó, então, a gente vai dar as instruções, né? no, no caso desse projeto que a gente desenvolveu, é, da casinha, a única instrução é que, para iniciar, a gente precisava usar a barra de espaço. Né? Então, a barra de espaço é o comando que dá o start para aquela programação. É, mas aí, logo abaixo ali, a gente descreve as notas, né? que são alguns comentários que são importantes do projeto, e os créditos. Então, é sempre importante a gente referir de quem é o projeto, né, quem desenvolveu o nome e o que foi mudado nesse projeto. Então, essa é uma forma é, interessante de fazer a remixagem, mantendo né, o crédito para os autores originais. Muito bacana. Hum? E também dá para baixar, né, Miriam? Eu vi alguém falando aqui né, sobre as escolas que não têm internet. É, sim, sim. Dá para baixar no computador, fazer tudo offline. Também tá. tem um aplicativo para celular chamado Scratch Junior, que dá para fazer criações no celular, né que é para as crianças menores. Menores, é, exatamente. Tem muitas possibilidades aí de criação que são infinitas e que, como você falou, não é pela tecnologia em si, mas é por, o que está por trás disso tudo, né, esse processo de construção que vai começar num pedaço de papel, como esse aqui, pode começar num papel, é. e depois ser materializado num jogo, numa animação, em alguma coisa aqui dentro do Scratch, que pode ser compartilhado e remixado pelas pessoas é, dentro dessa rede de colaboração. Exatamente. E depois todos os conceitos que são trabalhados em cada uma dessas ações, né, Daiane? A gente... para para desenhar aquele quadrado, a gente é, usou o plano cartesiano, sem nem referir o plano cartesiano, né? a gente está usando X e Y, é, então tem uma série de elementos que estão sendo trabalhados, mas estão sendo trabalhados de um jeito leve, de um jeito divertido, e, e aí você vai se apropriando desses conceitos, sem ser aquele jeito teórico, chato, né? É, que a gente acaba às vezes nem entendendo exatamente, é, o que é, né? Então, acho que tem esse aspecto importante também para a gente destacar. Bom, então, é, nós já ultrapassamos aqui 13 minutos do nosso tempo, <risos> é, e o que eu preparei para hoje para nós é isso, né? É, acho que é a experiência, eu tinha uma outra atividade para fazer, mas é, a gente tem um espaço curto de tempo, a gente pode combinar outros momentos, fazer outras trilhas e, e fazer atividades também parecidas com essa, em que a gente utiliza elementos que são acessíveis e depois pode fazer a transposição para dentro do, da linguagem de programação. Muito bacana, Miriam, foi muito legal, muito obrigada por compartilhar com a gente é, um legal. pouquinho de tudo que você tem estudado, pesquisado e também é, daqueles projetos que temos em conjunto, né, a Miriam faz parte do tutorar, está colaborando com a gente, uhum. e está sendo uma experiência incrível é, para nós, enquanto professores e professoras da UFMS, que estão é, no âmbito das licenciaturas, é, pensando, né, e prototipando ideias para que possam ser é, implementadas na educação básica, é, na própria reformulação também dos nossos currículos, né, que a gente vê isso como uma necessidade é, muito latente, né, no momento que a gente está vivendo, e... É, foi muito legal essa brincadeira com Scratch. E fica aí um gostinho de quero mais para todos que estão nos assistindo e também para o pessoal que vai assistir depois. Muita gente vai assistir depois. A gente tem é, 120 pessoas participando do curso e muita gente não consegue porque trabalha né, nesse horário e vai ficar disponível... É, no canal e também lá no, no nosso Classroom. O pessoal está agradecendo aqui, o Leonardo disse que foi muito legal, a Rosana falou que amou as possibilidades de usar com os alunos, agradecendo também a você, Miriam, a Patrícia, a Fabrícia. Gente, foi muito bacana, obrigada pela participação de vocês que estão nos assistindo aí. Miriam, obrigada pela parceria de sempre. E quem sabe a gente faz depois um mini curso sobre o Scratch, né? Vamos sim, vamos sim, Daiane. Eu te agradeço também a oportunidade, agradeço a todas as pessoas que dedicaram um tempinho para estar aqui com a gente. A gente sabe que é muita coisa, é muita correria, mas é muito legal também a gente é, entrar nessa zona de desconforto para a gente é, trilhar caminhos novos, né? E é isso a proposta dessas trilhas de aprendizagem. Então, estamos juntos e o desafio está aceito, Daiane. Quando a gente ir <risos> desafogar um pouco desse momento, é uma oficina de scratch, Vamos. sim. Vamos, Muito sim. legal. E vai ter semana do scratch, eu vou mandar para vocês lá e no isso. nosso grupo do Tutorar, uma oportunidade aí é, de vocês conhecerem a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E para finalizar, quero divulgar aqui que a gente tem um núcleo é, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa aqui no nosso estado e a gente acabou de iniciar os clubes criativos aqui no MS, então estão todos convidados e convidadas vou divulgar de novo lá para quem quiser saber mais. Um super Obrigado. beijo, gente, obrigada Bom final tchau, tchau, boa saúde de todas boa noite